A autoobsessão e seu tratamento. A autoobsessão tem se revelado ao longo de nossas investigações como verdadeira fera devastadora de sonhos e projetos de vida por agir sorrateiramente nas profundezas desconhecidas dos escaninhos do psiquismo humano, com o desenvolvimento da técnica do desdobramento múltiplo que nos dá a condição de atingir os quatro primeiros níveis de consciência ou quatro primeiros corpos, duplo etérico, corpo astral, mental inferior e mental superior, podemos identificar melhor onde estão sediadas as raízes das desarmonias que são somatizadas a nível físico ou comportamental. Os dirigentes e médiums, ao buscarem conhecer em profundidade os atributos de cada corpo, terão bastante facilidade em identificar as causas dos problemas e diagnosticá-las. Com isso, ficando mais fácil programar um tratamento mais adequado, pois agora já se sabe que se um dos corpos estiver em desarmonia com a nova proposta encarnatória, Poderá transformar-se em verdadeiro obsessor dos demais, prejudicando seriamente a contraparte encarnada, provocando doenças, desajustes, comportamentos do tipo dupla ou múltiplas personalidades, atitudes confusas e agressivas, fugas, etc. Quando dois ou mais corpos se associam ou estão aferrados em um mesmo apego, viciação ou automatismos, fica muito difícil a abordagem pois o paciente resiste aos tratamentos e orientações até mesmo os mais especializados. Principalmente nos casos de alcoolismo, acontece de dois corpos estarem associados, pois na maioria das vezes a criatura já vem viciada de várias encarnações e todos os seus níveis inferiores estão impregnados por automatismos geradores da necessidade do álcool. Deve haver também uma profunda conscientização da criatura, para que a mesma convença-se da necessidade urgente de curar-se, lute e se esforce honesta e corajosamente, arregimentando forças para livrar-se do vício que a destrói impiedosamente. Pois quando as forças inferiores dos níveis de consciência em desajuste predominam, a personalidade encarnada pode ser levada ao suicídio, como tentativa de evadir-se de seu calvário de sofrimentos e até mesmo por resistência rebelde às propostas e correções que se fazem necessárias à vida.